olá olá galera <risos> agora olá galera tudo bom com vocês Miguel Alves aqui sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedores digital para quem já me conhece me acompanha aqui no canal sabe que eu tô com tráfico pago marketing digital tudo que me envolve aqui empreendedores online eu compartilho com vocês aqui no canal eu já venho desde 2018 trabalhando duro criando a minha autoridade na internet e aqui no YouTube e sendo com muito orgulho especialista em escala de negócios digitais e também negócios locais e nesse vídeo eu vim trazer para vocês aqui mais um conteúdo, que é o qual realmente vocês não vão encontrar aqui no YouTube ou na internet. São exatamente sobre cobranças indevidas no Facebook. Então nesse vídeo eu encontrei uma fórmula que você pode estar tá também aplicando, tá? Que é qual vai te ajudar bastante. Espero que você assista esse vídeo aqui até o final, porque esse vídeo vai te ajudar bastante para você que está tendo um problema com cobranças qual exatamente que você faz pesquisas e vocês não vai encontrar em canto nenhum só vai encontrar aqui no meu canal porque eu vivo em campo de batalha são coisas simples são coisas que realmente eu encontro e eu resolvo criar por vontade própria aqui no canal para compartilhar essa informação e você ficar por dentro e entender o que está exatamente acontecendo com as estruturas de anúncios Ok isso é uma maioria das pessoas que tem essa dificuldade não sabe o que está acontecendo não sabe como resolver então nesse vídeo você vai entender o processo de como você vai estar executando isso para estar resolvendo também de uma forma mais manual. Então você vai poder controlar. Os gastos ali específicos tá bom na tua campanha, no teu projeto que você vai estar atuando, as tuas campanhas de anúncios, e assim você vai ter um controle ali mais bem alinhado. E você vai ter uma informação a mais também com isso. E a partir daqui que você vai estar sabendo o que fazer, ok? Vai poder se direcionar sozinho e tomando sabe, decisões a partir deste momento que você vai conhecer agora essa informação, esse conteúdo. Então assiste esse vídeo até o final. Então, para contextualizar, nosso vídeo vai ser exatamente sobre cobranças indevidas, que é o qual você vai estar podendo agora ter um controle aqui em específico, tá? você vai colocar exatamente o valor que você quer, você vai estipular o valor que você quer e você vai controlar a partir de agora, após esse conteúdo então assista esse vídeo até o final porque vai ser muito importante, isso vai te ajudar muito se você já gostou da ideia desse vídeo aqui deixa aqui embaixo, já se inscreve no canal deixa o seu like, o seu comentário que vai ser muito importante, porque isso vai me motivar e eu poder fuçar eu poder buscar, eu poder mexer mais ok? Um pauzinho aqui dentro do Facebook Ads, vai se trazer para você mais vídeos assim como este aqui no canal sem enrolação, sem maracultais, sem papeiros de gurus de internet e plays mentirosos que é o qual realmente muitos de vocês acompanham então gente, muito cuidado, vamos trazer um marketing mais surreal, mais verdadeiro, mais puro e íntegro ok? para a gente poder ajudar e impactar mais pessoas com esse conhecimento com esses conteúdos que eu, a qual eu trago aqui e compartilho com vocês aqui no canal beleza? então bora para o nosso conteúdo, o nosso vídeo que é aqui onde eu vou te mostrar para vocês exatamente o que fazer e como fazer e você vai ter agora uma outra visão uma outra tomada de decisão para executar o passo a passo e saber executar de forma sábia e inteligente nas suas campanhas de anúncios então bora para o nosso conteúdo processo aqui é bem simples você vai vir aqui ó, no teu gerenciador de negócios e okay? você vai ficar aqui nesse três pontinhos pontinho, você vai ver que na aba aqui ó cobrança você vai clicar nele Esse ponto que vai abrir ó essa parte exatamente então, você vai ver aqui ó em configurações de pagamento você vai clicar e perfeito tá e um ponto que eu quero chamar muito que atenção talvez você que tá com campanhas ativas tá gastando também de forma também indevida como eu já tem um vídeos aqui no canal que inclusive vou deixar para você passando aqui no card aqui acima tá esses vídeo que é muito importante. Você ver para você entender aqui okay, como é está funcionando né, os gastos e, e cobranças que são, são feitas, né? São Cobranças indevidas dentro do Facebook Ads. Então, eu quero chamar para vocês aqui atenção: que é o seguinte, aqui ó, tá essa parte aqui que vai ser do meu cartão, tá? Já, já tem o um cartão aqui, tá tudo certinho, certo? Então, mais aqui ó, cobranças automáticas ativadas. Então, esse ponto. aqui. É, quando você já jeta seu cartão, tudo tudo que é cobrado, tudo é feito de forma automática, certo? Então, por essa, por alguns motivos, talvez, também, quando você é, tá com campanhas rodando, e está gastando também, que o Facebook começa a, a entender isso, tá? e começa a cobrar o que é de forma automática, obviamente, tá é, por ter os anúncios que você tá ali rodando, certo? Então, com esse embalo, eu quero falar para vocês é que, é, por isso que gasta né um pouco mais do que realmente é para ser gasto ok porque se você vem aqui tá coloca aqui de, de forma manual também tem como também você definir né você é, estipular um valor específico para você rodar dentro do teu bm para tua conta de anúncio certo então é bem simples aqui ó tá temos aqui ó tá informando bem claro o Facebook deixa bem claro com essa informação tá limite de gasto da conta beleza controle os custos totais do seu anúncio definindo um limite de gasto da conta. Os anúncios pausarão quando o limite definido for atingido e não serão vinculados novamente até que você altere isso. Então, já deixa bem claro aqui esse ponto, tá? Tem uma fórmula, tem uma probabilidade de você colocar de forma manual para você definir esses valores aqui? Tem sim, ok? A vantagem é que você vai colocar 500 reais, por exemplo, tá? E você vai gastar somente esses 500 reais que você estipulou Essa aqui é o, que é uma vantagem. Mas outro ponto também que caso aconteça, né? Você coloca quinhentos reais lá e esses quinhentos reais já acaba lá. E esses 500 reais já acaba. Você não consegue enxergar isso, que você não consegue estar tá acompanhando. Então acaba que as suas campanhas elas ficam pausadas, né? Por falta de saldo na conta beleza então é muito importante você ficar atento só então, que são coisas bem opcionais que você deve estar tá definindo tá que esse vídeo aqui é para te ajudar para te passar que esse vídeo aqui é para te dar essa clareza para te ajudar para você definir tal tá? qual que é a fórmula melhor que seja adaptável de acordo com o específico para você tá aí para ser um negócio então tem como eu tem esses três pontinhos aqui gente ó como se assim você alterar isso aqui você mudar tem como sim é só você clicar aqui nesses três pontinhos tá ó clica aqui, aqui você pode definir um limite, tá vendo aqui? ó, definir limite, vai clicar aqui nele, ok? E aqui, ó, você vai colocar um limite que você quer, tá? Você vai colocar aqui reais, mil reais, tá? Quinze reais, Você pode co colocar aqui mil reais, ok? mil reais para colocar aqui um valor específico tá bom dois mil reais três mil reais aqui exatamente você vai estipular o valor que você almeja que você realmente quer investir nas suas campanhas de anúncio então eu achei isso aqui muito legal tá e falou aqui ó controle os custos totais ó, a mesma mensagem que eu li para vocês aqui atrás tá então já informa para você bem claro aqui já fica bem escancarado para você já tá com essa informação tá então aqui é bem legal tem como você sim fazer essa alteração e trabalhar de forma manualmente, ok? Para definir esse valor aqui a ser gasto nas suas campanhas de anúncio, tá? Você alterou isso aqui, você colocou, você pulou um valor, você vai vir aqui, clica aqui ó, em salvar, tá? Clica em salvar, ele vai salvar para você, ok? E você vai começar a utilizar de forma mesmo manualmente, tá? Então, essa fica aqui, essa vantagem, né? A vantagem e a desvantagem. OK? Na forma de pagamento fica para vocês dois conceitos, tá? para você definir, você adequar melhor, OK? Que você vai estar tá utilizando, que você vai utilizar para o seu negócio, tanto tá? as campanhas de anúncio, beleza? Então fica essas duas posições aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado te dar uma clareza, OK? Um bem rápido, mas bem simples para você, que te ajude muito. Espero que te agregue muito, que te ajude bastante, tá bom? Que você Pense bem e execute alguma dessas ações que seja aí melhor para suas campanhas, para seu negócio. Então, beleza, galera? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que te tenha dado uma clareza maior. Ok? Se você gostou, aqui, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu like que vai me ajudar bastante, beleza? Um forte abraço, Fica com Deus e até o próximo conteúdo.